Neste vídeo vamos mostrar como inserir uma biblioteca de um componente na pasta Arduino, utilizando o sistema operacional portátil Tropos. Uma biblioteca é basicamente composta de código fonte adicional que você pode inserir em seu projeto por meio de um comando Include. Para entender melhor a função de uma biblioteca no código de programação, vamos abrir um exemplo de programa que utiliza a biblioteca liquidcrystal.h. Após abrir o sketch do Arduino, clique sobre a aba Arquivo, Exemplos, Liquid Crystal, Display. Neste exemplo, temos um código que liga um display de LCD exibindo a mensagem Hello World fazendo a mesma piscar em intervalos de meio segundo. Podemos observar que os pinos digitais 12, 11, 5, 4, 3 e 2 já estão definidos de acordo com cada função no display LCD. Assim, o usuário não precisará definir em seu código os pinos para envio de dados para o display. É a biblioteca que se encarregará de fazer isso. Na biblioteca também está definido o tamanho do display utilizado. Neste exemplo, está sendo utilizado um display com 16 colunas e duas linhas. Observe que as bibliotecas possuem extensão .h. Acessando a aba Sketch, Importar Biblioteca, podemos ter acesso a todas as bibliotecas disponíveis. Observe que esta biblioteca, LiquidCrystal.h, é uma biblioteca padrão do Arduino, assim como outras que aparecem nesta lista. A biblioteca ultrasonic foi adicionada na pasta Arduino para podermos usar o sensor ultrassônico HC-SR04, já mostrado em vídeo anterior. Assim, quando adicionamos uma biblioteca na pasta Arduino, ela fará parte dessa lista. O usuário poderá conhecer um pouco mais sobre as bibliotecas e suas funções acessando o site oficial do Arduino. Lembre que o programa somente localizará uma biblioteca quando esta estiver dentro da pasta library. Portanto, após fazer o download da biblioteca, você deverá movê-la para esta pasta. Inicialmente, faça o download da biblioteca desejada usando um site de busca. Neste exemplo, vamos adicionar a biblioteca Ultrasonic. Após, abra a pasta Download, observe que o arquivo está zipado. Clique com o botão direito do mouse sobre esta pasta e faça a extração dos arquivos neste mesmo local. Se a biblioteca está completa, esta pasta deverá conter três arquivos com extensões .h, .cpp e .txt, e uma pasta com exemplos de programas com esta biblioteca. Vamos conhecer agora o caminho da pasta Library no sistema operacional Tropos. Clique sobre o ícone Computador e após nas pastas usr, share, Arduino. Libraries. É nesta pasta que você deverá inserir as bibliotecas do Arduino. Observe que neste diretório não é possível recortar, renomear, excluir ou colar arquivos sem que se tenha permissões. Usaremos o terminal para copiarmos a pasta HCSR04 Ultrasonic da pasta Download para a pasta Library. Para acessar o terminal, clique sobre o seu ícone que aparece na barra lateral da área de trabalho ou pesquise em seu gerenciador de aplicativos lembrando que a navegação no terminal é feita digitando-se um comando e apertando enter será necessário entrar como superusuário para ter permissões dentro do diretório libraries para isto digite sudo bash e coloque a senha tropos tudo ok agora você tem permissões para copiar mover e excluir as pastas dentro do diretório Library. Use o comando cd change directory para ir até a pasta downloads. Após digite o comando cp-p-r. Este comando permite copiar recursivamente todo o conteúdo da pasta, mantendo as permissões do arquivo original. Após o comando, coloque o nome da pasta que pretende copiar, utilize a tecla tab para que o terminal possa autocompletar o texto. Assim evitará erros de digitação. Agora basta inserir o caminho até a pasta Libraries e dar Enter. Ok, a pasta estará copiada. Para certificar-se que a biblioteca foi adicionada corretamente, você poderá abrir o sketch do Arduino e clicar sobre Importar Bibliotecas. Observe que a biblioteca HC-SR04-Ultrasonic estará adicionado ao conjunto de bibliotecas padrões do Arduino, ou se preferir, use o comando ls no terminal, quando estiver no Diretório Libraries. <música>